Boa noite, eu sei que hora que vocês vão ver, né? Então bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então é isso aí, ó. Isso aqui, pessoal, é um golpe. Eu entrei nesse trem aqui, a gente. eles através lá do do do, do, do, do Quai, ou foi TikTok que eu entrei. Mandaram lá uma mensagem pra mim, eu entrei nesse trem aqui, ó. Ele diz aqui é como se estivesse trabalhando pra base, ou seja lá o que for. E aqui você deposita 10 reais pra você inicial. Aí o que, que você faz? Depois deposita e depois você vai ter que recarregar 20. E com esses 20, eles lhe dão lá 28 de, de, de brinde Que ele deposita na sua conta Então você ganha esses 28 na hora Mas isso é o que? Isso é um golpe, um, é um choque que eles estão te dando Eles estão te dando um agrado para você cair mais para frente Aí eu depositei mais 100 que eles tinham pedido <risos> O que aconteceu? Tá aqui ó, tem 296 congelado aqui Que é meu dinheiro Que eu gastei com eles aí e eles estão falando que eu tenho lucro aqui de Só que a gente não recupera esse dinheiro se não fizer as tarefas que eles fazem Aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, aqui Eu conversei primeiro com essa mulher aqui, ó Essa daqui, ó Deixa eu puxar aqui o nome dela, aqui, Janeia Amazon Vou até mostrar pra vocês o contato aqui dela aqui, ó Tá aí, ó são Paulo, né? e nem a eles estava em contato com vocês com esse número aí. É né? o que que acontece aí. Você vai conversando com ele, lá, ah, como que funciona esse produto? Seu Se e boa tarde, né? meu nome é Janeiro. Você é um usuário especial do shopping? Pode ganhar de 300 a 500 reais por dia. Isso é conversa fiada. É online pelo celular. A tarefa inicial pode receber 50 reais no caso. Será acreditado imediatamente após a conclusão da tarefa e será concluído em 5 minutos. Eu gostaria de participar, então eu entrei aqui. Ó. Fui, aqui fui conversando, você vê aqui, ó. Vê, e aí vamos indo. O que eu tenho que fazer para entrar antes de começar a trabalhar? Responda as minhas duas perguntas para que você possa trabalhar melhor. Né? Então, só a idade, tá, tá. falei que tal. Falei que anos, trabalho como autômata tá e aqui ok a tarefa é muito simples leva apenas alguns minutos para concluir tal tal tal tal Está aqui a plataforma aqui né trabalho em logueá-lo como se inscrever aí aqui eles me mostra aqui o que eu tenho que fazer né preencher né criar uma conta tá aqui eles mandaram o link para me criar após o cadastro o shopping dará 10 reais como subsídio então é para você usar meu né, trem envie em mim uma foto do seu saldo Então, enviei né tá aqui o 10 reais enviei a foto Agora aqui é que vem o um short, ok, você tem 10 reais na sua conta de trabalho, agora quero atribuir você uma missão básica de entrada de 30 reais, você só precisa depositar 20 reais para iniciar, realiza as missões para sacar 50, isso aqui funciona, quer dizer, o cara pega os 50, acha bom, né, opa, ganhei 50, então, com 30 conto, quer dizer, ganhei 20 conto de lucro, né, ele tinha dado 10, você depositou 20, né, então você ganhou 30, né. Tá, e aí funciona três chances né, de se inscrever em tarefas todos os dias. Aí vão passando essas tarefas para gente, e aqui vão indo aqui, ó. Então os canais de recarga, se fez, tá aí, envie foto, tudo, né. Que é o certificado que dizendo no que o cara recebe quando terminar esse treino. Usando o nome da Amazon, tá aqui, ó. Trabalho em escritório, meu computador não tem equipamento de ordem, então, quando eu ordem, uma ódio, ele não me atenderam. Isso é tipo um robô que eles colocam aqui para falar com a gente. Esta é apenas a primeira etapa do trabalho familiarizado com o processo de trabalho. carregue 20 e ganhe 30. Comissão, você pode sacar 50. Eu vou fazer essa recarga, né? Então, eu fiz os 20 aqui, né? E então, realmente eu ganhei os 50, né? Aqui, ó, os 20 reais que eu depositei: 99, né? Que eu fiz o Pix lá. <coughs> Enviei para ele lá. É, mas porque vai para esse nome, né? Quer dizer, foi, <coughs> foi com tal de nome aqui num cara aqui, ó. José Domingos Lopes Júnior. Tal de de pagamento SA, né? Então por que tá indo pro nome desse cara, né? Isso aí eu já podia ter me sacado que não é um trem, trem certo, que deveria ir pro nome da empresa, né? Aí apesar estamos ajudando o comerciante a melhorar as vendas e né? tal, tal, tal. E aqui vai indo, ó. Tá vendo aqui ó. Agora que você quer participar e ajudar a começar a escola. Vendo, né? Vamos completar. Aí tá aí, né? Ok, você tem um telegram, né? No caso Telegram, né? Que é o Telegram, mentor de missão adicional ele me deram esse link para me adicionar um mentor lá para me ajudar. E tá aqui. Cara adicionar. Adiciona esse mentor. Né? tá aqui os 30 que eu tenho de crédito. Agora você precisa acionar o seu e atribuir as tarefas para você. Ele atribuiu aqui. Eu entrei, eu atribui as tarefas. é esse cara aqui, ó. Ele colocaram a foto de qualquer pessoa aí que ninguém sabe quem é. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, tá aqui, ó. Boa noite, Janeiro. Esse trabalho de vocês é um golpe ou vocês já estão tomando dinheiro de quem não tem? Eu levei um prejuízo, né? No caso dos 218, porque juntou tudo, eu levei esse prejuízo aqui. Mas Deus te dará tal, né? Não é mentira. Não se preocupe. Está aqui, ó. Tá aqui, ó, meu salto tá aqui, esse 296, que é o que tá lá, que eu mostrei para vocês no início, que tá congelado lá e não, não libera para me sacar meu dinheiro. Só se fazer a tarefa que eu tenho que depositar mais R$ 212 reais pra poder cumprir essa tarefa que eles fazem. Aí dizendo isso que eu vou recuperar meu dinheiro de volta, mas isso aí eu acho que é papo furado. Depois depositar esse 212, eu falo maior, vai indo, vai indo, você não vai dar conta depositar e aí vai ficar nisso. Eu tenho certeza que vai ser isso aí. Praticamente isso Porque se, se fosse verdade A gente sacaria o que a gente ganhava E eu falei para ele Não, eu vou sacar o que eu ganhei E vou deixar para mim ficar fazendo em cima dos 100 né? 100 reais que era a missão Que eu iria fazer todos os dias Que eu escolhi, né Então tá aqui, ó Até falei aqui, ó Estou com esse saldo Mas não consigo sacar Porque tem que capturar que Tem que capturar mais E sei que capturar que eles falam É porque tem que ir lá e capturar para continuar o serviço Vamos pedir para recarregar mais, né aqui dinheiro e não tem esse valor vou ficar congelado sem eu poder ter acesso mas vocês têm que já estar na conta de vocês amanhã eu vou fazer um vídeo sobre isso e eu vou falar que é golpe já tirei o print da conta de vocês de tudo que vocês falam para gente vou comunicar a polícia se viu também verdade é que não é verdade é que não é né <coughs> ela tinha falado aqui que era aqui ó não é mentira, não se preocupe Eu falei, verdade é que não é, né? Então tá aí, aí vamos para o tal do mentor aqui Que é o do Telegram Então eles mandam esse cara aqui, ó é A foto de um cara que não tem nada a ver Ninguém sabe nem quem é Tá aqui, ó Isso aqui é um estranho aqui Isso aqui é a foto que eles devem ter pegado De algum lugar aí e colocaram aí Tá aí, ó, 11 também 97 79, 79, 17, 92. Colocou aí, então, né? Então vamos lá Aí aqui eu comecei com esse cara, boa tarde. Eu fiz todos os processos que pediram, falaram para entrar em contato com o seu, com o meu tutor, que no caso deve ser você, né? Ele é, eu sou seu tutor e tal, tal. Mostrei aqui a foto da manhã que eu conversei. E aqui vamos, mostra aqui negócio de amado Eu tô com os 30 de saldo e aqui ele vai me passar as tarefas para fazer. Agora, de momento, vou atribuir atribuir de tarefas a essas tarefas aqui. É que você entra no ferro. Viu? Aí tô aqui. Eu fui os 30 reais aqui. Eu fiz, né? E. Tá aqui, ó, os 30 aqui, vocês já estão capturando pedido de produtos, né, Então tá aqui, ó, o indo 30, cadê, onde é que tem o valor que eu ganhei, cadê? Aqui, aqui os 30 que eu fui fazendo, né, as, as tarefas que eles pediram, eu fui mostrando, Aqui a tarefa cumpi, cumprida, e tá aí, ó. Clique para continuar capturando que todas as tarefas sejam concluídas. Diz que é três tarefas por dia. Então tá aqui, ó comprei nesta né? tarefa tá aqui ó agora você concluir tarefa com sucesso recebeu a comissão agora eu vou orientá-lo sobre como retirar o dinheiro aí eu fui lá tá aqui ó quantidade né 40 tal tal quero dizer que esses 10 reais foi o que eu ganhei gastando 30 reais é isso ou é os 40 que eu tenho para fazer outra captura é agora que você completou essa missão vai receber um uma comissão de 30 reais aí é o que você ganha essa comissão Aqui, ó 50 reais é meu saldo. Aqui eu peguei, tirei, saquei, tudo belezinha. E eu poderia ter sacado e, com, e ficado com meu dinheiro, né? Não, aí tá aqui. Vamos indo para completar mais tarefa. Aí ele manda para gente preencher esse trem aqui, criar uma conta, mostrar uma conta de cartão, né? Seu cartão de crédito, você preenche tudo. E aí, ó. E aqui vai indo, onde o ferro entra. Tá aqui. E aqui tá aqui, ó. Aí, pra mim fazer a tarefa, eu tinha que fazer o quê? Depositar mais 100 aqui, ó. Pra continuar as tarefas lá, deu de burro e depositei. Isso. Aqui, ó. Irmã, a gente escolher uma dessas tarefas aqui, ó. Que é uma recarga de 100, ou de 300, ou de 500, ou de 1.000, ou de 3.000, ou de 5.000, ou de 10.000. Falei para eles que se eu tivesse 10.000, eu abriria um negócio para mim, né? Então tá aqui, ó. Se eu recarregar 100, vou ganhar 50 reais mensais, é isso, isso, é o total para conseguir, é o que Aí não aqui explicando, né? Com 100 reais de tarefa, pode obter 50 comissões por concluir tarefa. Então vamos indo aqui. Aí eu fui escolher aqui a de 100 e fiz o depósito. Aqui, ó. Cara, você pode escolher 100 reais para a segunda missão, aí né? Terceira missão. Tá aqui, ó. Eu fiz a segunda e a terceira missão Só que aí quando eles pediram para me colocar Mais R$98 mais E eu coloquei Eu levei o ferro Que Não, não tem como sacar o dinheiro tá aqui os trancos que eu mandei pra ele lá Tá aqui os 100 que eu depositei Que já ficou aqui ó, como crédito aqui Que eu tenho de saldo Estão vendo aí E aqui as opções que você tem que escolher né Escolher a de 100 foi indo aqui, pessoal. Desculpa aí, garganta minha. Então tá aí, ó. Foi indo aqui, eu fiz uma missão. Fiz outra. E aqui, ó. ele pra me recarregar. Que era essa. Só... Eu tinha que completar aqui uma de 97,50. Eu não tinha esse dinheiro. Aí tinha que depositar 98. Só que eu peguei o burro, fui lá e depositei 98. Ficou um saldo de 130. Aí eu fui fazer a missão. O que que aconteceu? Ficou aqui, ó. Fiz uma. E duas. Né, que eu coloquei os 98 aqui. E aqui, quando eu cheguei nesse 98 que eu pus, que eu fiz essa missão aqui, ó. A primeira. Segunda. Aí na terceira eu tinha que depositar esse valor Que aqui. 236,98. Quer dizer, faltaria 212 para me interar o valor lá. Se eu não colocasse. Se eu colocasse eu teria meu dinheiro de volta, né? Recuperaria meu dinheiro. Mas que coisa é essa? Se eu, pra mim recuperar meu dinheiro eu tenho que depositar mais. Isso não existe, né? Então É um trem que vocês têm que ficar ligados. Você pode chamar a polícia. Eu falei que ia é chamar aqui, ó. Isso é golpe. Eu vou na delegacia amanhã cedo, vocês dão 100, 10 reais para a pessoa inicia, iniciar e pede para recarregar 20, daí de 20. dá 28 de saldo fazendo com que a gente se afunde igual estão fazendo agora vai pedir para recarregar mais a pessoa não tem o dinheiro e fica congelado e você perde o que dá não é verdade ele se você, você pode chamar a polícia eu posso fornecer todas as informações de que a polícia precisa mas a polícia não vai te dar dinheiro você pode pegar seu dinheiro somente depois de concluir a tarefa quer dizer eles são ainda ousada aí como que é com como o cara vai pegar o dinheiro de volta se não tem para recarregar? Então, se eu não tenho dinheiro para recarregar, como é que eu iria pegar meu dinheiro de volta? Quer dizer, você fica só colocando dinheiro, vai colocando dinheiro e nunca pega. Ele fica lá só de saldo. Isso aí é que é o problema. Então, é mentira isso aí, pessoal. Não compre. Isso é um golpe, vocês podem cair e vão <coughs> perder seu dinheirinho. Eu me xarei, com eu perdi, mas tá bom. Tá lá, congelado lá. Uns, um dia que eles te criaram vergonha na cara, que eles me liberaram. Aí eu eu aceito de boa, peço desculpa, tira esse vídeo do ar. Mas eu vou colocar esse vídeo aqui para informar vocês todos aqui: não caiam nesse golpe, tá no, tá no, no TikTok. Eles fazem esse nesse golpe aí, tá no TikTok, no Kuai tá, acho que em todas as redes sociais. Então não caia, pessoal. Quando vocês verem esses dois pessoal tá, de janeiro, pode agora mudar de pessoas. Agora, mas se entrou essa fotinha aqui desse trem que vocês cadastraram alguma coisa, se não mudar também, né? É isso aqui, ó, que é a página deles aqui, meu, que não tem aqui, é que eu criei minha conta, que era Dona José Filho, né, tá aqui meu número de código e tudo tal, e aparece aqui, ó, ppingmei 58com que eu não sei nem que porra é essa, eu entrei de feito altário né? mas É isso aí, pessoal, um abração em todos, todos fiquem com Deus, e não caia nesse golpe, valeu, valeu, muito obrigado.